Olá, vamos fazer agora uma pequena videoaula para ensinar los a construir um blog. Vamos começar esse, nossa conversa falando sobre um pouquinho o que é um blog. O blog da de tradução livre, ela significaria é um diário online. E eles são páginas da internet onde podem ser publicados regularmente diversos conteúdos, como texto, imagem, música, vídeo, podem ser dedicados a um, um assunto ou a diversos assuntos. Hoje nós vemos que muitos professores têm usado essa ferramenta para fazer a comunicação com os seus alunos e construir conhecimento através dessa ferramenta. Ele pode ser mantido por uma ou por várias pessoas e tem espaço para que os usuários possam fazer comentários. Nós vamos usar como ferramenta para a construção do nosso blogger o Blogger, que é uma plataforma gratuita do Google desde 2003. Atualmente essa ferramenta ela é muito conhecida no mundo web por várias razões, entre elas por ser gratuito e por ser fácil de ser navegado e administrado. Agora nós vamos mostrar como entrar no blog e criar um novo blog. Vamos começar logando no Gmail. Cada um de vocês precisará ter uma conta no Gmail para que possa estar tá criando o seu blogger usando essa ferramenta. Uma vez logado no Gmail, você vem aqui em ferramentas, mais, e aí você vai encontrar a ferramenta chamada blog. Você entra nessa ferramenta, e aí então você vai poder começar a construção do seu blog. Começa aqui usando essa opção, novo blogger. Aí você vai ter que colocar o seu nome, o seu sobrenome e mais a extensão tech edu, para facilitar que a gente encontre o seu blog. Esse é o título. O endereço vai ser formado pelo seu nome mais o seu sobrenome mais Tech edu, esse vai ser o endereço do seu blog que os seus colegas vão poder encontrá-lo e a gente também. A partir do momento que você der um título e endereço ao seu blog, você pode escolher o um modelo. Eu não, é, eu não indico a vocês que usem visualização dinâmica ainda, até que vocês tenham mais fraquejo é, em usar o blogger. Eu, eu indico que vocês usem o um modelo simples. No modelo simples você Escolhendo o um modelo simples, você pode vir no botão Criar um Blog. E aí, você já pode começar a construção do seu blog. Aqui nós vamos fazer os passos mais básicos e depois vocês podem aperfeiçoar a criação do seu blog. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir na ferramenta Ajuda do Blogger. Aqui... Você pode escolher o tema que você quiser, sobre configurações, como conectar, mudar a aparência do blog, por exemplo, mudar a aparência, vai aparecer, ah, eu quero mudar modelos, ele vai mostrar uma série de ferramentas que te ajudam a definir, por exemplo, design, design do blog, o que, que é, como que você escolhe, né? O que você pode mudar a cor. Aqui nós vamos fazer os passos mais simples para que a gente possa, então, estar tá continuando a construção do nosso blog. Uma vez que eu já criei, dei um nome, dei um título ao blog, nós vamos ter que criar mais páginas que vão ser incluídas. Aquelas quatro páginas que nós colocamos como importante lá, como seriam os itens que a gente precisa no nosso blog. Como que eu crio páginas? Eu venho na opção páginas, nova página e dou um nome para essa página, o título da página. Nós definimos quatro páginas, que seriam quem sou eu, e aí eu mando publicar a página. Depois eu crio mais uma nova página, que a gente chamou de trajetória, estudantil barra profissional mando publicar mais uma página uso das tecnologias uso das tecnologias mando publicar e por último, vai ser o nosso projeto de TCC. Dentro dessas páginas, nós vamos depois estar criando o, as informações necessárias. Primeiro vamos criá-las e mostrar o, como incluí-las, como fazer com que elas apareçam no nosso blog. Aqui se a gente quiser, a gente já pode fazer uma visualização no blog, vai dar uma ideia do que tem. Por enquanto só tem é, o nome do nosso blog, não tem mensagem nenhuma postada, tem as informações de quem sou eu que estão associadas à minha conta do Gmail. Voltamos aqui na construção do blog. Depois disso nós podemos vir aqui e escolher o modelo do blog. Eu já tinha escolhido esse modelo, aqui é como ele vai aparecer na internet, como ele vai aparecer no celular, caso eu acesse esse blog pelo celular, e aqui a gente tem vários outros modelos que eu posso escolher, não vamos escolher a visualização dinâmica ainda. Vamos, eu vou escolher esse aqui que eu gosto da cor azulzinha, não gosto daquela cor que está lá, aplico ao blog a Nova configuração que eu escolhi. Se eu quiser visualizar, se deu tudo certo, eu venho visualizar. Agora ele já está aparecendo na cor azulzinha. Vamos continuar aqui. Feito isso, a gente pode reparar, deixa eu voltar aqui na visualização. A gente repara que apareceu a página inicial, os dados aqui, mas ainda não apareceu aquelas quatro páginas que eu criei. Como eu faço para que essas páginas apareçam? Então, depois de criado, eu venho aqui em layout e aí vai aparecer o layout da minha página. O que, que eu tenho aparecendo naquela minha página do blog. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui no navegador, vamos escolher um navegador para aparecer lá em cima, para que eu possa fazer buscas e fazer outras, outras coisas no meu blog. Então, eu vou criar a configuração da barra de navegação eu escolhi essa azulzinha para combinar com a cor azul que eu escolhi para o meu blog vamos voltar aqui visualização para vocês verem que foi criada agora uma barra de navegação que não tinha antes vamos continuar aqui fazendo o layout dela aqui eu posso mudar o título o título tá aquele que a gente criou o nosso nome nosso sobrenome mais o plekidu e aí, para eu criar as páginas, aqui a gente vê que tem quem sou eu, arquivo do blog que a gente viu. E aqui nesse lado, nós vamos fazer agora com que as páginas que nós criamos apareçam. Para isso, eu preciso vir aqui e adicionar um gadget. Gedit são ferramentas que vão ajudar a construir o nosso blog. São ferramentas prontas que já existem. Então, para eu adicionar aquelas páginas, eu venho aqui adicionar um grande de, e vou pesquisar aqui até encontrar a opção páginas. Só um minutinho, a gente já vai encontrar aqui a opção de páginas. Aqui páginas. E aí vamos, no botão mais. E aí eu vou dizer que páginas que eu quero que apareçam no meu blog. Aí eu escolhi projeto de TCC, uso de tecnologias, trajetórias e quem sou eu. Ele vai aparecer nessa ordem aqui. Mas eu posso alterar a ordem. Eu quero primeiro quem sou eu, depois da página inicial. Depois vai vir a minha trajetória estudantil. Uso de tecnologias e projetos de TCC. Essas são as páginas que vão aparecer no meu... No meu blog, eu venho aqui, salvo... Elas aparecem aqui, as páginas, que quantas páginas eu quiser criar e colocar aqui. Vamos visualizar se isso mesmo ocorreu. Agora já tem aqui a página inicial. Quem sou eu? Vem uma página em branco, porque eu ainda não coloquei nada lá. A minha trajetória estudantil e profissional, uso de tecnologias e o meu projeto de TCC. Todas as páginas estão em branco, porque eu ainda não criei nada. Se eu quiser fazer, criar alguma coisa nessas páginas, eu tenho que vir aqui, voltar aqui em páginas e vou escolher, por exemplo, quem sou eu. Venho na opção editar e aqui eu posso escrever um texto livre. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, primeira turma do Tec, primeira turma do Tec edu. Esse é um título que eu vou querer botar nessa página. Vou fazer a edição aqui. Ah, eu quero ela centralizada, quero ela em negrito, quero, por exemplo, botar um texto grande. E assim eu posso escrever outros textos. Aqui eu vou colocar uma figura, por exemplo, vou incluir uma imagem Vou criar uma imagem, um arquivo que eu já tenho. É o então, meu arquivo lá do Tec Educa. eu tenho algumas fotos da turma. Vou escolher uma das nossas fotos. Vou colocar aqui. Vou adicionar essa foto selecionada. E aqui eu criei uma página. Vou atualizar essa página. Vamos agora visualizar nosso blog. Se eu vier aqui em Quem Sou Eu... Aquela página que eu criei vai estar com o texto que eu criei. Então, com isso, nós encerramos a criação, encerramos a nossa videoaula, onde a gente ensina os, ba os passos iniciais básicos para a criação de um blog.